E a previsão que nós temos é justamente essa, que o frio será frequente este ano. O ano de 2021 foi marcado por um inverno acima da média. Tivemos um inverno rigoroso em 2021. E esse ano a gente deve repetir a dose. Talvez até um pouquinho pior. Até. Essa é a previsão. Os modelos indicam justamente isso. Claro que teremos alguns dias a menos e até dias de calorzinho, especialmente aqueles dias que antecedem a chegada da frente fria noroeste. Quanto às chuvas, as chuvas devem ficar dentro da normal. O que, para a Baixada Santista, não existe estação seca. As chuvas podem até, às vezes, cair como, em uma forma de pancadas, mas nada comparável ao verão, certo? Então protejam-se, vamos tomar bastante água, hidratação é importante. Nessa época do ano, as pessoas idosas estão é, agasalhar bem é, as extremidades do corpo, porque o frio ele é um vaso constritor, ele aperta, né? ele contrai as artérias. É isso aí, gente. Então, um ótimo inverno para vocês, se cuidem e até a próxima.